E aí, aqui. Hoje a gente tá vindo com Bramble The Mountain King. Jogo de aventura aí para PC e multiplataformas. A gente baixou a demo. Recomendo fazer o mesmo se quiser conhecer esse jogo. Vamos lá, ver um pouquinho. Eu me interessei por ele profundamente. Ele lembra Little Nightmares. Lembra? Vamos lá? Olá, menininha. Vai. a gente já começa na mão de um bicho lá. o jogo tem uma temática nórdica e trata-se de crianças fugindo de grandes problemas muito parecido com Little Nightmares mas com a própria história né? o próprio estilo se eu não me engano isso é um troll quando o troll a, a luz bate no troll. Ele. O ah, eu já tô jogando. <risos> da hora. Eu esperando aqui, meia hora, acontecer alguma coisa. Pesadíssimo, ó, o bonequinho pula. A movimentação é. Não é 2D. Muito bem. Bonito é, bonito é. <risos> Legal. Nós somos pequenininhos. Ele tinha as florzinhas. Vou fundo. Vou tomar um copyright strike violento, hein? <risos> Mas vale a pena para mostrar. As cotovias. Ali atrás do servo. Tem um. É um bicho diferente, parece que ele tem uma estrutura nas costas. Que bonitinho! Tem um gnomo nas costas dele. <risos> ele usa uma minhoquinha pro bicho andar. Da hora. Será é que deu nada? Nossa, essa água com esses peixes, que da hora R voltar, voltar pra onde? Ah tá e a gente monta hum. É um sapinho ali Apesar de que eu, eu achei que ia puxar bastante Mas minha placa de vídeo não está gritando Como ela normalmente faz em alguns jogos Ó oh. <risos> O personagem não é bonito né Talvez. Mas... isso É desproporcional Só a demo tem 3GB, então talvez seja um, um pouco mais longa do que a gente imagina. O bichinho ali doente deu um vazar. Será que tem como mudar a câmera? É muito pólen, né? Talvez este seja o primeiro puzzle deste jogo. Tem que fazer o bicho fim aqui, ó, jogar um pólen no nariz. Deu certo. <risos> Se funcionou, funcionou. Importa. <risos> Vamos ajudar o doente. <risos> ah, isso aqui não tá bom, não. legal a roupa dele molhou certo com certeza né pra lá a roupa dele molhou na altura que a gente entrou na água legal hein esses bichos fazem um bolo chato A mudança de câmera é um esquema meio Resident Evil <risos> não, não cai, não, filho. Tamanho do tronco. <risos> da hora, hein? Cadê meu prêmio? Eu quero uma armadura e uma espada Opa, opa Eu sinceramente não sei se eu estou controlando Deu ruim? Parece <risos> oh. que não está com uma cara boa viu? Tava tudo tão bonito, tão alegre Gostando... Ah, é ali embaixo, hein? <risos> é, eu vou pular Foi, oh, deu certo Tá tão longe é. A movimentação é meio esquisita Mas, mesmo assim... Legal Também parece estar longe Vixe Vem só uns ossinhos ali Oh oh Deu ruim Agora o bagulho ficou louco, muito depressa Não? E hum. morcego é nenê, né? O que acontece se a luz ficar apagada? Eu não quero saber, não quero saber, desculpa. o ideal foi deixar a luz apagada mesmo, hein? tinha uns morcegos ali. Vamos equilibrando. Cara, isso não tá bom não, viu? <risos> A coisa mudou drasticamente. Calma, cara Para com isso, velho Não dá para ver direito o que está ali Deve ser aqueles Minions roxos Mãozinha Ah, tem um bicho com um demônio, com um violino, atraindo as coisas pequenas, as crianças. Acho que a gente se sentiu dragado para esse lugar onde a gente está. Depois ele dá um chablau ali e tudo morre. E aí fica gordão. Gordão? Não, pera. <risos> Alguma coisa ele faz com as pessoas deitadas. Eu era uma baita pança ali. <risos> olha lá, olha lá. Pegou, pegou. Provavelmente o demo não vai se estender mais até uns. Um... Derrotar um chefe. Oh! Oh oh oh oh Ah não, velho! Tô... <risos> Chato, mano! Cara, isso não tá bom. Estou vendo essa mão aí, entrou. Olha lá, as perninhas cheia de barro. Que a gente vai tomar o desacerto, já já. Não demorou muito. O telefone olhando a mão, vamos vazar daqui. <risos> É que ele acerta. É. ele acerta as folhas Deu ruim, deu ruim Vou ganhar um tempo com isso uh! Vamos filho <risos> O vai pegar na né, gente, já, já uh. O quê? Credo, <risos> que violento! <risos> é. Tá seguro, eu acho. É o que parece, tá seguro. Mas voltou a tocar ali, ó. Nossa! Que da hora! Agora que me ensina a correr... É longe aquilo ali. Acho que tem uma pedra aqui no intermediário. Stop, está tá pistola com a gente. Velho. É difícil hein, não vai é ficar não. Né? Uh! O lateral fica difícil. Oh. <risos> deu certo, se deu certo é o que importa. Bom. Parou a vibração. Ah não velho. fez demais Achei que era a gente tinha errado, viu? Então uma baita deu, hein? Bem longa. É isso aqui. É, eles tentaram. Vou dizer que é um pouco menos sutil que The Nightmares. Nessa, nessa aí já ferrou o joelho Imagina, tá com o joelho na quina da pedra hum. Ai, Que susto! <risos> tá muito alto o áudio Ai, quase! Nossa, que barulho de pessoas sendo destruída por dentro. Ah. <risos> É, não foi muito esperto dele, da parte dele. End of Demo. Oi, muito bom hein! Muito bom! Bramble, tá aí! Gostei bastante, viu? Recomendo baixar a demo pra experimentar. É... Tem, já tem uma certa dificuldade, é meio bruto. E... Excelente, maravilhoso. Gostei bastante. Se, e você, se gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dê nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, novíssimo, deixa um comentário para gente, a gente sempre gosta de ler lendo, me respondendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viu amizade?